o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre design. Quem está aqui comigo para discutir, debater e aprofundar essas questões, o empresário, design e também marceneiro, Anderson Amaral, a quem desde já dou aqui as boas-vindas, seja muito bem-vindo, Anderson, ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar, de estar aqui para a gente poder bater esse papo legal legal. Anderson, bom, há muito assunto para a gente falar sobre essa questão do design e eu queria muito começar essa nossa conversa pedindo para que você faça aí uma fala introdutória no sentido de explicar o conceito do design. Então, é, design é, é uma palavra bastante ampla, né é até difícil de, de, de você a gente falar isso de uma forma. Ah, design é isso. Porque o design está presente na vida da gente e não é de hoje, né? No, Dá a impressão que ser é algo moderno, de algo que foi criado há pouco tempo, no século XX. Mas, na verdade, isso, o design ele já existe desde que, desde que o homem começou a fabricar coisas, fabricar ferramentas, fabricar armas, fabricar utensílios para, para o seu uso. O design ele é, ele é, ele é essa expressão de transformar é, objetos, criar objetos. E isso evoluiu também para criar ideias, o design de, de, de, de intelectual. Então, é, acho que para dizer o que é o design, é, é interessante diferenciar design de arte. Qual é a grande diferença do design e da arte? A arte é uma expressão é, emocional de algo. Então, é, quando o artista cria alguma coisa, ele cria na intenção de que aquilo seja único né? Uma expressão emocional daquele momento, daquele artista Ou ele quer é, transmitir uma ideia, ele quer criar alguma coisa é, Que transmita um, um pensamento ou uma emoção E isso não tem a intenção de ser reproduzido né? Isso é algo único, é naquele instante né? O design ele é o contrário Ele se vale de uma expressão, ele se vale de, de, um, de um conceito emocional De algo que se quer criar, e que se quer transmitir mas ele tem a intenção de ser reproduzido. Ele precisa conter elementos é, técnicos né, que possam levar isso a, a fazer mais de uma vez. Né. A diferença de uma, de uma Mona Lisa, né, que o próprio artista não conseguiria fazer duas iguais. Né. Por melhor que ele fosse, ele sempre ia ter uma pincelada diferente, sempre ia ter uma tonalidade, algo distinto dos dois quadros em si. E de um automóvel que é... o Criado né? é um conceito artístico, ele tem um, um, algo feito para ser bonito, mas ele é feito para ser reproduzido fielmente. Então, a diferença de design é essa, o conceito de design é esse, é você conseguir reproduzir uma ideia, né? você tem uma ideia, você tem um conceito criativo, você tem um conceito emocional, mas ele precisa ser reproduzido, ele precisa ser repetido. Né? Então, é isso, é aí onde entra o conceito de design, né? o, com, colocar aí, é, o elemento emocional de uma forma técnica, Legal. Quero aproveitar, Anderson, e colocar aqui, quando nós falamos de artesanato, é arte ou é design? Então, depende do tipo de... depende da intenção desse artesanato. Se é um artesanato feito para ser único, como eu disse, uma expressão emocional do, do, do artesão, então ele é arte. Se o artesão deseja que isso seja feito em série, olha, essa expressão eu quero transmitir para mais de uma pessoa, eu preciso comercializar, isso, eu quero transformar num um produto, então ele se transforma, ele precisa ter elementos de design, ele precisa ter elementos que possam, que o próprio artesão consiga reproduzi-lo, né? se não 100% de forma fiel, mas que ele tem, que ele consiga criar uma, uma, uma linguagem para aquilo. Né? Então é aí que entra o design, ele, ele precisa ser reproduzido. Legal. Agora eu quero colocar uma questão aqui que é muito a sua cara, a sua história de vida, a sua biografia. Você trabalhou durante muitos anos no mercado de serviço, né, na área de publicidade e também agora, já há alguns anos também, na área da marcenaria. Minha pergunta, design de serviços e design de produtos, eles são diferentes, eles têm cada um a sua aplicabilidade, como que eu posso conceituar um ou como eu posso conceituar o outro, ou ambos têm o mesmo, no fundo, no fundo, os mesmos pilares? É, existem diferenças é, estruturais, né, quando você fala de design é, de produto né, e design de ideia, né, o design de serviço, que não é um design de ideia, vamos dizer assim, é, o design de produto e de mas de qualquer forma, acho que o conceito ainda parte dessa forma. Ele precisa ser reproduzido, precisa ser medido, precisa ser mensurado. Né? Porque quando você desenha um produto, né, novamente, você quer que ele seja feito em série, você precisa que ele seja reproduzido. Né? Então, assim como no design gráfico: se você cria um, um, um, um logotipo, ou você cria um, uma, uma, uma forma, ela precisa ser. É, feita novamente, né? não é arte, um, é né? se vale de um, de, um, de um conceito artístico, mas é, a base do design é que isso precisa ser reproduzido, precisa ser feito novamente e a ideia também, você precisa transmitir essa ideia, você precisa fazer com que pessoas diferentes é, recebam essa ideia, então você precisa estar tá, é, contextualizando essa ideia dentro de, uma, de um conceito de design, Agora, quando você fala é, da venda desse conceito, quando você pensa no, na questão da dificuldade, né? para você é mais difícil vender um conceito quando está numa ideia, se comparado com o um produto ou não? Ou você acha que é, é, a questão está muito relacionada à questão da organização das ideias? É, com certeza vender um conceito, vender uma ideia é muito mais difícil do que vender um produto. Que o, o ser humano ele tem a, a tendência natural de, de enxergar e de procurar coisas palpáveis. Né? Quando você vê um produto, você toca esse produto, você enxerga você, o seu cérebro trabalha de uma forma que você não está interpretando nada. Você, você está vendo aquele produto e você gosta dele ou não, ou você, ele te atrai é, de, uma, de uma forma ou não, e então ele, ele, ele, ele, você tem uma informação muito visual ou palpável daquilo. Uma ideia não. Quando você transmite uma ideia, ou você é, precisa vender um, só um conceito, é, você tem que levar em consideração que cada pessoa vai criar uma imagem dentro dela diferente. Então, por conta disso, pode ser adquirida ou não, né? Exatamente. E pode ser negativa ou positiva. Então, é, uma ideia que eu crio na minha cabeça pode ser completamente diferente da sua, recebendo a mesma informação. Então, é um desafio bastante grande, né? aliás, é um dos grandes desafios da área de propaganda, da área de marketing, principalmente, é, você é, vender um, um, uma ideia, vender um conceito. Né? Então, e é por isso que, é, quando dá certo... Né? É, acaba fazendo bastante sucesso, mesmo às vezes coisas polêmicas, algumas ideias polêmicas, é, acabam abrangendo uma quantidade muito grande de, de, de pessoas. E às vezes uma ideia simples que parece uma, uma boa ideia, acaba não, não indo. Né? É difícil, né? existe todo um, lado, todo um estudo psicológico em cima disso, né? existem técnicas, inclusive, de, de figuras de linguagem, para que isso seja é, é, feito da forma eficiente, tenta se fazer de forma Sim. eficiente, Você aplicar o conceito de design na ideia é muito mais difícil, por conta disso você não sabe como as pessoas vão reagir né? porque cada pessoa reage de uma forma e reage de acordo com o tempo onde ela está, isso é bastante interessante de se dizer é deixar a ideia contemporânea no sentido de, do hoje né? as pessoas são abordadas diariamente por uma quantidade imensa de informação e elas Acham que estão tomando é, atitudes ou, ou, ou tomando decisões completamente é, por vontade própria. E isso nem sempre é verdade. Né? O meio interfere bastante nisso. A quantidade de, uma ideia que é plantada numa TV, no rádio, no jornal, em toda a mídia, na internet, em si, influencia decisões das pessoas. E isso muda. Né? Isso não é o que acontecia há cinco anos atrás, não acontece hoje com decisões que você tomaria cinco anos atrás achando que, que eram corretas hoje você pode tomar completamente diferentes achando que porque aquilo é errado então o, o design de ideias precisa acompanhar isso né? entender que que as coisas são são, são voláteis e nesse sentido o Anderson eu acho que você abre aqui uma possibilidade é que a gente discuta conceitos que estão muito próximos, que estão muito interligados com a questão do design, que é a criatividade e a inovação. Como que eles se relacionam, como que eles se falam quando a gente pensa no design? É, vem bem nesse mesmo caminho mesmo. A criatividade, é, da pessoa, a atitude criativa das pessoas, ela está presente no dia a dia delas, né? desde o, não só no trabalho em si mas no próprio comportamento. A pessoa criativa ela tem um comportamento criativo, ela, ela busca fazer é, algo diferente, ela está sempre buscando é, soluções distintas para aquilo que ela, tá, que ela, que ela vivencia. É, a inovação, ela parte desse princípio de que o que é novo nem, nem sempre é criativo, ou nem sempre é único, ou nem sempre é, é algo que nunca existiu. É, por quê? O meio interfere, as pessoas são, são, vivem em ciclos, o mundo vive em ciclos. Então, inovar, fazer algo que nunca foi feito, às vezes é pegar algo que foi feito há 50 anos atrás e trazer para o dia de hoje. Vem nessa linha. É... Eu vou aproveitar um pouco essa, essa, essa sua fala, Anderson, desculpa te interromper, mas assim, você me lembrou uma, uma, uma música, se eu não me engano, acho que é do Cazuza. É, que ele diz que eu vejo um museu de eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades é mais ou menos nessa linha é, é exatamente nessa linha porque uh, as coisas são cíclicas mesmo é, é comum às vezes você tá na área de design eu vou fazer algo mais específico da minha área mesmo a, no design de imóveis a parte de arquitetura de decoração de, de objetos é, é comum você você vê por exemplo hoje já já está isso de uma, uma forma que está crescendo bastante o uso de elementos mais retrô de elementos dos anos 50 dos anos 60 e trazendo isso hoje então você tem algo que que, que foram feitos objetos que foram feitos nos anos 50 e naquela época eram tido como novidade é tipo como algo inovador nós estamos em 2020 né, 2022 buscando elementos daquela década, trazendo para hoje né, e, e colocando isso como algo novo, como algo inovador, como algo criativo. Então, você tem, uma, você tem esse ciclo. Né. O, o motivo disso, isso não é, uma, não é uma pessoa, porque você vê isso no mundo todo. Né. A arquitetura na Europa hoje, é, a Art Deco, ela, ela é muito forte. Né países como Bélgica, Alemanha, é, estão demolindo edifícios é, considerados é, modernos, prédios de vidro, sabe, aquelas, sabe, aquelas, aqueles totens completamente é, monólitos de vidro, estão construindo novos prédios em estilo Art Deco dos anos 30, dos anos 40. É, isso, isso não é moda, isso é... É algo que, que as pessoas estão resgatando no sentido de, de pensar na memória afetiva, no bem-viver, no, no bem-estar. É, são procurar elementos que te trazem é, psicologicamente um bem-estar. É. Então e isso é tido como inovação. É, é, é inovador fazer isso hoje repetir algo que se fazia em 1940. Agora, eu, então, essa era uma das perguntas, que ou uma ideia, né, para a gente conversar aqui, essa questão da modernidade, da ideia da modernidade e da ideia retrô. Pelo que você está falando, eu gostaria que você aprofundasse essa, essa questão, a ideia retrô, ela tem um relacionamento mais afetivo do que propriamente a ideia, entre aspas, moderna? Hoje sim. Por quê? Porque você tem, as pessoas que, que hoje tomam decisões, vamos dizer, os adultos de hoje, eles têm uma memória afetiva, de 30, 40, 50 ou 60 anos atrás então quando eu, quando eu penso em algo acolhedor, eu penso na casa da minha avó ou, ou quando eu era criança, penso como era a minha casa e penso no mundo como ele era naquela época isso me acolhe, isso me dá uma sensação de segurança de bem estar né? mas é, a minha filha menor que hoje tem 4 anos ela, ela nasceu num mundo e nasceu num, num Convive numa sociedade que é diferente Então o conceito de acolhedor dela Quando ela for adulta Pode ser que mude completamente Então é esse ciclo que eu estou falando o que, o que vai ser o retrô para minha filha É o que é o moderno hoje Por quê? Porque o, o que a gente chama de retrô Hoje, na época não era retrô 40 anos atrás aquilo era moderno, era inovador, as pessoas olhavam aquilo e viam, nossa, isso aqui, isso é o futuro, isso é lindo, isso é novo, isso é diferente, é, quando, né, quando um automóvel feito em 1950, ele tinha um design completamente inovador, né? e hoje a gente chama de retorno. Anderson, você como um homem de mercado, né? É, talvez essa ideia que você está colocando aqui é que vai explicar, por exemplo, o sucesso de encontro de carros antigos, ou algum restaurante que está na zona rural de uma cidade, é mais ou menos por aí? É exatamente isso, Você, é, isso se chama memória afetiva. Né? A pessoa olha aquilo e ela sente um bem estar, ela olha aquele produto, olha aquele carro e ela se sente bem com aquilo, se sente porque ela se sente acolhida por aquele produto, por aquele bem, embora seja só um objeto, né? mas ali ela coloca um, um bem estar, ela se sente é, segura, se sente é, feliz tendo essa, essa imagem, tendo esse objeto é, próximo a ela, esse, esse, esse, esse visual, esse design, né? isso, isso, isso traz um, um bem-estar para essa pessoa, então, porque como você, como você citou, você vai num restaurante que tem um, um, uma decoração mais antiga, com objetos antigos, um fogão, com de lenha. Um fogão de lenha, ou, ou um lugar mais rústico, isso naturalmente traz esse bem-estar, você se sente acolhido, porque na sua cabeça, você está na casa da sua avó. Você está almoçando na casa da sua avó. Né? E enquanto se você for hoje num, num restaurante mais todo moderno, é, com, com, com linhas mais, mais, mais limpas, com aço, com vidro, você sente, olha, aqui é um, um ambiente é, mais luxuoso, um ambiente mais... mais mais distinto onde eu vou me comportar de uma forma diferente não que você não vá se alimentar bem não que você não vai estar se sentindo bem mas o seu comportamento vai ser outro como vai ser um comportamento social completamente diferente mas como eu disse é, isso é isso é para essa geração né? a, a próxima geração talvez entenda que esse design é, moderno é o, é o que vai acolher né? É o que vai ser é o que vai dar essa memória efetiva para ela, isso é algo que não, não tem muito como, como se prever, porque as coisas não, não, não andam todas juntas, você tem sempre... É, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, na mesma cidade, no mesmo bairro, às vezes na mesma rua, onde você tem um, um restaurante retrô, um restaurante antigo, você tem um restaurante mais moderno, que serve comida contemporânea, que, que tem um, um visual, que tem uma arquitetura completamente diferente. Então eu acho bastante fascinante essa, essa, essa pluralidade da, da, que as pessoas vivem, que a gente pode viver hoje nessa sociedade, né? é, e aí onde entra a, a, essa a criatividade, né? você poder é, expressar a sua criatividade num ambiente livre, num ambiente é, de prosperidade. Né?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 Quatro cinco sete cinco quatro doze. WhatsApp dezenove nove nove sete zero oito cinco quatro oito oito.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 Na Parisa Qualux, seu dinheiro vale mais. Na Parisa Qualux você encontra as melhores ofertas. Confira escada alumínio doméstica 5 degraus real 129,90. Kit mangueira jardim trançada verde 10 metros famastil 33,90. Preço baixo é na Parisa Qualux. Aqui o seu dinheiro vale mais. Vem que dá negócio. Acesse loja.parisaqualux.com.br e compra online. Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras. Paris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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala sobre design. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essas questões, Anderson Amaral, que é design e também marceneiro. Ô Anderson, eu queria conversar um pouquinho agora com você sobre a questão do conceito da exclusividade. No seu entendimento, como que no design nós podemos definir algo como exclusivo? É, a exclusividade do design ela ela se prende muito mais ao conceito de público né? quem é que você vai é, para quem é que para quem é esse produto né? pra, é, quem vai consumir esse produto é, via de regra algo exclusivo é algo que vai ter pouco acesso né? se você faz algo que vai ser é, de fácil acesso ou se você vai Jogar isso de uma forma ampla no mercado, não tem exclusividade nenhuma. Não não é questão de ser pior ou melhor. Mas quando você faz algo exclusivo, você está mirando num público específico. Ou, ou um público que tenha um gosto, uma necessidade muito especial, ou uma uma capacidade de, de, de consumo diferenciada. É isso que eu ia perguntar. A questão também financeira, tem relação com isso? Tem muita relação com isso. porque A pessoa que tem, obviamente mais capacidade tem mais dinheiro tem, tem consegue adquirir produtos mais caros via de regra ela quer aquilo que as outras pessoas não têm ela pode ter algo que não existe em, em abundância ela tem capacidade ela tem poder para isso então o design de produto exclusivo acaba naturalmente migrando para esse para esse nicho para essas pessoas porque é ali onde onde está a possibilidade de fazê-lo então é natural que isso aconteça. Né? Então, você tem é, um design é, exclusivo para pessoas que, que possam pagar por isso. Né? Entendi. E, e eu queria muito agora aqui, Anderson, que nessa linha do design, eu queria muito que você exemplificasse, e aprofundasse a questão da identidade visual. Quando nós estamos falando desse conceito, quais outros conceitos eles chegam antes para que a gente possa definir que algo tem uma identidade visual, como é que é feito isso? É, a identidade visual, ela, vamos dizer assim, se for de uma empresa, por exemplo, ela precisa tentar transmitir os valores e, a, e, a, e, a, e o trabalho, o conceito dessa empresa para as pessoas. Então, é, existem alguns, algumas técnicas, uma, vamos dizer, uma receitinha de bolo né, que, que se usa na parte de design gráfico, é, do design de produto para que isso possa ser feito. É, é natural, por exemplo, se você tem uma, uma empresa, vamos citar um exemplo, você tem uma, uma funerária, por exemplo, Sim. Que, que trabalha um, um, uma prestação de serviço bastante específica, é, no momento de dor, no momento. É um, é um trabalho sério, né, um, bastante sério. Você não vai colocar um elemento infantil, um bichinho ou algo colorido. Você quer ter um. Você quer transmitir uma imagem de seriedade, de, de compaixão, né, de, de, de comprometimento. Então, você vai usar espiritualidade. elementos... Espiritualidade. Espiritualidade, exatamente. Então, você vai colocar elementos gráficos, elementos visuais, que estimulem a pessoa a, a entender que aquilo é, um, é uma empresa séria, que é uma empresa é, preocupada com, com aquele momento. Então... É, isso é bastante específico, né? cada, cada, cada empresa é, tem o seu nicho, tem o seu, seu mercado E é também onde muitas empresas erram, né? é por conta até de, de, de aplicar isso Às vezes a empresa é uma empresa séria, uma empresa é, que, que tem todo um comportamento é, de seriedade E na sua identidade visual ela, ela se coloca de uma forma é, lúdica, uma forma alegre, uma forma infantilizada E o público não... não, não é, ou fica frustrado ou não consegue entender né, aquilo. Isso, isso é comum, verdade é bem mais comum do que, do que parece. Né? Esse erro né, de, de ter uma identidade visual é, mal feita. Por isso que é sempre, sempre interessante você contratar um profissional da área, alguém da área de design gráfico, da de área de propaganda ou de marketing, para você, você poder ter essa esse tom, né? essa linguagem com, com o seu cliente, com, com, com a comunidade. Não estou falando de cliente, mas na verdade esse, esse conceito esse, ele abrange é, para tudo, né? não só para a área comercial, mas até a parte política, a parte é, social, né? então é, esse, esse cuidado visual é bastante, é bastante importante. Né? Deveria ser mais estimulado, inclusive, que isso fosse feito. Né? Sim, eu queria que você fizesse uma fala aqui, Anderson, pensando um pouquinho na questão da formação do profissional. Minha leitura, por aquilo que você fala, é necessário uma formação muito plural, muito diversa, que vai muito além dos muros de uma universidade, no sentido de ter contato né, com o maior número de pessoas e experiências de vida. Mas eu queria que você desse a sua perspectiva aqui. É, acho que toda a faculdade, principalmente nessa área, ela tem é um bom ponto de partida, né? dá um embasamento para que você seja um bom profissional, mas é, é, é essencial a, a experiência, a vivência e a informação que não está na faculdade, a informação que está no livro, a informação que está na, na vida, a informação que hoje está na internet, que está na, na conversa, que está que tá no, no, no mundo em si, a pessoa a pessoa criativa que trabalha com isso, ela precisa se alimentar de informação o tempo todo, porque é dessa informação, é dessa, é dessa curiosidade pelo novo, é que a sua criatividade vai conseguir é, ser, ser transformado em algo, em algo físico, algo palpável, algo que possa ser transmitido. Né? Então, é, se você não se informa, se você não, não, não, não não tem esse tipo de, de, de comportamento, você vai se limitar, então você não, não, não vai conseguir extrair essa criatividade de dentro de você, você não vai conseguir se expressar, então isso é bastante importante. E design e o futuro, quando você como profissional, tanto de alguém como você disse aqui, foi design de serviço, agora design de produto, quando você olha para o futuro, o que, é que você espera do design? Eu acho que assim, é um, cada vez mais importante cada vez mais necessário, porque as pessoas estão, pelo menos num, num, nesse momento, e acho que isso é uma tendência, que o ser humano, ele, ele se fecha cada vez um, um pouco mais dentro do, do próprio mundo dele. Né? Hoje em dia a gente já está falando em metaverso, e as pessoas estão saindo cada vez menos de casa, isso é fato, não, tem, não, tem, não é uma, uma percepção minha, isso é fato, né? basta você sair pela rua, né? você vê a quantidade de pessoas que só tomando por base a própria nossa cidade aqui de Santa Bárbara, uma cidade de quase 200 mil habitantes. E você sai para rua, você sai no final de semana ou durante a semana e você vê restaurantes, bares, clubes, essa quantidade de pessoas que estão nesses nesses locais é é, é ínfima, é mínima pelo tamanho da cidade. Onde é que estão essas pessoas? Elas estão em casa, Elas estão consumindo produtos, consumindo ideias, estão consumindo filmes, séries, elas estão vivendo dentro das suas casas, então, é, você alcançá-las, pegar uma pessoa dentro de casa é muito mais difícil do que pegar na rua, porque você tem que ter um apelo visual, um apelo de uma ideia, você precisa, ter, você precisa ser muito convincente né, para fazê-la é, consumir a sua ideia, consumir o seu produto, então, é, o design, onde você... É, Atrai a atenção dessa pessoa de forma visual, de forma é, auditiva, de forma sensorial vai ser cada vez mais importante, e, e extremamente importante na verdade. E a pessoa ela está acomodada dentro da casa dela e só sendo passiva ali, mas ao mesmo tempo é, diferente da, da, da mídia tradicional, a internet ela permite que essa pessoa ela ela muda de ideia muito rápido, ela não, não gosta daquilo, ela pula ali em questão de segundos, então ela, ela, ela tem assim, ela não, não fica mais parada na frente da TV 4, 5 horas, como era antigamente, né? isso não existe mais, a pessoa ela tem um ah, lá, não gostei, ela muda, ah, não, não quero isso, não, anúncio, não. Então, é, você fazer com que a pessoa prender a atenção dessa pessoa, está cada vez mais difícil, e vai ser cada vez mais, mais difícil, pela própria evolução da tecnologia. Então, o trabalho do design, o trabalho dessa área de, de, de inteligência intelectual e criativa é cada vez mais, mais, mais especializado, cada vez mais difícil, cada vez mais, mais, mais criterioso, e mais sério. Anderson, bom, é, o tempo passou muito rápido aqui, eu queria muito te agradecer pela presença, gostaria muito que você, nesse momento, fizesse aí uma fala de considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou e mais uma vez muito agradecido. Eu que agradeço. Foi um momento bem, bem bacana que é legal a gente poder é, discutir esse tipo de, de, de ideia e levar um pouquinho né, do que, desse, desse assunto para o público. É um assunto bastante amplo. Né? Acho que no tempo que a gente tem aqui a gente só falou algo bem, bem por cima mesmo. E, como eu disse eu acho que é, as pessoas entenderem isso né, é, uma, é uma, algo bastante é, importante, porque isso faz parte da vida de todo mundo. O, o design está ele, ele o tempo todo, você está vestindo ele, você está é, usando, você está sendo, sendo bombardeado por isso o tempo todo. Então e algo que passa despercebido, e geralmente é intencional que passe despercebido. A gente não quer incomodar ninguém, a gente quer que a pessoa participe disso, que tenha isso como bem-estar na vida dela. Então, a partir do momento que o, o designer está tomando tempo da pessoa, que a pessoa está tendo que parar para se preocupar com isso, é porque ele está errado. Ele precisa estar tá convivendo de uma forma harmoniosa com a, com a vida dela. Né? Maravilha. Bom, Anderson Amaral mais uma vez, obrigado pela presença, saúde, paz, Deus abençoe sempre.